Vocês lembram que, recentemente, lancei um vídeo aqui no canal cravando que John Jones vai se aposentar do MMA em 2023 em caso de vitória sobre Siv Miotic? A única exceção seria o muito improvável retorno de uma dessas três figuras. Francis enganou, Daniel Cormier ou Brock Lesnar. Pois bem, o Lesnar, que sou mais fantasioso entre os três, acabou de ficar muito mais próximo, porque, para isso, nem teria que romper ou encerrar o atual contrato com a WWE maior evento de telecat do mundo Acontece que a Endeavor, empresa que comprou em 2016 o UFC por 4 bilhões de dólares Acabou de garantir os direitos desse mesmo WWE Na real, 51% do WWE por 9.3 bilhões de dólares Isso bota a Endeavor no controle da companhia Detalhe, o valuation do UFC foi para 12 bilhões de dólares Ou seja, compraram em 2016 por 4, hoje já vale 3 vezes mais E sim, para você que tá se questionando aí o a WWE vale mais do que o UFC. Aqui no Brasil isso pode soar como loucura completa Mas eu que morei no Canadá dos 10 aos 12 anos Entendo bem o porquê Porque o WWE simplesmente funciona como a novela preferida do jovem rapaz De 12 a 20 anos Como se fosse uma pequena e meio tosca injeção de masculinidade Mas no mundo moderno, infelizmente, a referência de masculinidade virou Super-herói, videogame, vingadores, desenho animado, etc Então o WWE ainda nada de braçal dos 10 aos 12, muito pouco supervisionado como eu era, acabei ficando viciado em WWE. Acompanhei Telecat muito antes de acompanhar Vale Tudo, foi a minha porta de entrada no mundo das lutas. A minha transição para o Vale Tudo, aliás, foi através do Ken Shamrock, que no Telecat era conhecido como o homem mais perigoso do mundo. Fui ver o que ele fazia no outro esporte e cá estamos Mas a popularidade do WWE com a garotada nos Estados Unidos, no Canadá e na Inglaterra é uma coisa absurda Lembro bem que com 10 anos no Canadá eu era o único menino na minha sala que podia assistir televisão depois das 10 da noite Né? Brasileiro criado a c... Na segunda-feira à noite tinha um evento chamado Monday Night Raw, bem tradicional E na terça-feira, no colégio os meus, meus colegas ali faziam fila na porta do ônibus em que eu chegava para que eu contasse o que aconteceu. Lembrem-se que isso foi há 26 anos e não havia internet como conhecemos hoje. Então, sim, o Telecat é mais valioso do que o UFC porque é extremamente impregnado na cultura dos maiores mercados do mundo. Eu, com 11 anos, já estava pedindo para o meu pai comprar pay-per-view do WWF, o nome na época. É, apesar da resposta sempre ser não Só para vocês terem uma ideia O UFC no YouTube tem 15 milhões de inscritos O WWE tem 94 milhões no TikTok é 13 contra 22. É até uma disputa injusta porque é a realidade no e crua contra o roteiro, a fantasia e o roteiro vai sempre ser mais suculento e sedutor. O WWE já teve o Donald Trump no ringue. Se a audiência tá ruim, chamam o Mike Tyson, Floyd Mayweather e o Snoop Dogg pra participar da trama. O UFC, enquanto Conor McGregor vs. Habib Nurmagomedov vendeu mais do que qualquer pay-per-view do WWE, no evento seguinte de repente você vai ter o Jaman Sterling vs. Piotr Ryan, vendendo o Bulhufas. No WWE, não. É como se fosse um seriado com uma porrada de roteirista talentoso bolando história. Não tem tanta oscilação de um evento para o outro, porque um evento é exatamente a continuação desse outro. O Brock Lesnar, por exemplo, pode lutar no pay-per-view desse mês e no do próximo, enquanto o Konami é Gregor vai aparecer uma vez por ano e olha lá. Sacou a diferença? Com esse esquema, os caras revelaram para o mundo o Dwayne Johnson, The Rock e o John Cena, que hoje são dois dos atores de Hollywood mais bem pagos. O ponto é que agora esses dois vão ficar debaixo do mesmo guarda-chuva, então as possibilidades são infinitas. Isso é uma grande notícia pro MMA e pro nicho de entretenimento como um todo. Dana White, claro, tá radiante, abre aspas. Estou excitado para levar a empresa pro próximo nível. Vince McMahon, criador do WWE, é um selvagem. Maria Manuel, CEO da Endeavor, é uma besta. Trazendo o UFC para a mesa não há limite para o que pode ser alcançado nos próximos anos. A decisão executiva é que o UFC e WWE vão virar uma empresa só a ser negociada na bolsa americana separada da Endeavor. E já nasce com um valuation de 21 bilhões de dólares. É um colosso do entretenimento. Agora o intercâmbio entre o UFC e WWE vai ser muito mais frequente e natural. Eles deixam de competir pela audiência de homens de 16 a 40 anos. Por exemplo, Conor McGregor já é um personagem pronto. Deixa ele se aposentar do MMA e injetar 15 quilos na Carcaça e passar a mão no microfone O mundo vai ficar pequeno Ao mesmo tempo, Gable Stevenson, atual campeão Olímpico, peso pesado no wrestling Estilo livre, é atleta do WWE Ele ficou ali dividido Na dúvida entre o UFC e WWE Mas o WWE pagou mais Agora é tudo a mesma coisa, a mesma casa Logan Paul, um dos maiores influenciadores do mundo Irmão mais velho do Jake Paul Que tem um podcast enorme Tem contrato com o WWE E já expressou vontade de estrear no MMA Brock Lesnar, como já citei e poderia enfrentar o John Jones e por aí vai. Não sei como vão fazer qual a usada, né? Porque do lado de lá da ponte o DOP é praticamente obrigatório, mas certamente criarão mecanismos e protocolos de desintoxicação, se podemos dizer assim. Do ponto de vista do business, é um golaço é super estrela do telequete promovendo evento de MMA. É campeão, atleta de MMA, faturando uma grana para fazer uma pontinha por lá. Sem contar os aposentados, que teriam uma ponte natural. A Ronda Rousey é estrela do WWL. Caim Velasque já passou por lá também. Pode entrar até nos contratos, né? Pra você renovar aqui, você luta um pouco no WWE, ganha mais dinheiro e faz tudo parte. Daniel Cormier tem esse sonho, o Sonnen disse que já recebeu uma proposta de um milhão de dólares para fazer shows por lá, etc, etc, etc. A convergência é muito grande. Vocês podem ter certeza que esse intercâmbio vai dar uma turbinada nos pay-per-views do UFC e gerar desafios esporádicos, divertidos. Ótimo para quem não é tão ligado a ranking e a mérito esportivo. Mas, claro, são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam dessa fusão? Na verdade, a compra né, da Endeavor, empresa que tem... UFC, é comprar o WWE e juntar, unir, ficar a mesma coisa, e a gente ter agora né, uma, uma flexibilidade maior entre os eventos. Vocês gostaram da notícia? Acharam irrelevante? Ou uma tragédia para o esporte, porque os, os caras do Telecat vão invadir, vão furar fila? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha, deixa aquele like para ajudar o tio a seguir sendo recomendado na aba lateral do YouTube, e não percam o podcast dessa semana em que eu, André Azevedo e Lucas Carrano revisamos, analisando, analisamos cada detalhe do UFC 287 do próximo sábado. Poatan e Adesânia vão se enfrentar de novo, Durinho, mais Down outras lutas bombásticas. Tá muito legal, clica aqui que você confere. Ou também nos agregadores de áudio, né? Google Podcast, Apple Podcast e Spotify. Abraços e até amanhã.